Na conversa que eu tive com a Renata, Renata uma das... uma das, Porque esse pessoal, ele é, é, como não são cientistas, né? eles trabalham com uma ou duas variáveis, né? e, e a resposta para tudo são aquelas variáveis. Então, primeiro é o estado mínimo, né, e segundo é a chamada liberdade econômica, que é um índice criado por alguns bilionários... Na Heritage Foundation, né? Hum. Para ver se um país ele, ele é mais livre do que o outro economicamente, né? Hum. Ou seja, se paga menos imposto, se tem menos leis trabalhistas mais, mais permissiva, essa coisa toda. Eles não, tem, eles não conseguem sair disso. Sim. Tá? sim. É... Mas, mas é, o, o Estado Mínimo é legal, né? Tipo, porque... Mas não existe Estado Mínimo. Então, mas o mínimo é o mínimo que o Estado precisa ter para ser um bom Estado. A grande questão... É questão a... de eficiência. Não, não, não quer dizer que ele é pequeno, só porque ele é mínimo. Não, a, a questão é a seguinte, é que... É que vamos lá, vamos pegar um exemplo, um exemplo que as pessoas adoram falar. Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país que tem, que tem liberdade econômica, né? Uhum. Aí você vai olhar para Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é o país que faz parte da... da... É, do mercado internacional, exportando leite, por exemplo. Hum. Só que esse leite, ele é processado industrialmente, então hum. teve que se criar uma cadeia industrial do leite, né? Isso é Estado, tá? Isso não é setor privado. Por, por... que um bilionário não pode pegar uma fazenda dele e falar assim, ah, pô, quero produzir leite industrial e construir uma indústria com o dinheiro dele? Mas porque não é, co... porque não coloca ele na reta. Mas ele pode, se ele, ele quiser. Ele, só pode... Pode... ele não pode... faz. Isso. Dá um exemplo que o cara que faz isso. Um Bom. cara que pega, por exemplo, ó, eu vou, eu vou para Nova Zelândia. Tá? Eu vou para a Nova Zelândia, entendeu? Eu vou me especializar em, em eu vou, eu vou me especializar na produção de um item, de uma commodity. Uhum. Eu vou eu vou eu vou industrializar essa commodity e eu vou criar uma reserva de mercado, ou seja, eu vou impedir com que com, vou impedir com que a Nova Zelândia importe leite de outros países. Ah, por que que faria isso? Não, porque não porque nem faz fazer isso ao estado. Mas por que, que alguém teria que impedir a importação de leite? <risos> Porque o mundo é assim, velho. De, de, de impedir as, de importar as coisas? É, o mundo é desse jeito, boneco. Vamos ah, pro... eu consigo importar qualquer coisa, eu acho. Se não, eu não, vamos lá. Vamos... Eu não tô falando de dinheiro de pinga, como eu disse no debate. Vamos pegar tô, tô Estou falando de, tipo, estados importarem algo. Não, não vamos fazer assim. Ah. É... Eu vou ser o nosso amigo aqui da, da produção. O Coca. Como? Coca. O Coca. Mas não é de cocaína, não, é de, é de Coca-Cola. Coca-Cola. Também do, tem, tem Coca Zero, eu adoro <risos> essa porra, é uma merda. Cara, é, também é um exemplo que eu dei no, no, no debate, né? Os Estados Unidos é tudo, né? O Brasil e os Estados Unidos é, uma, é, é a maior potência é. do mundo, né? Não, não, não mas... E, e, e, e se tem um tesão pelos Estados Unidos, que é uma coisa absurda, uma sociedade que está se desagregando, assim, à luz do dia, está... As olha, pessoas vivendo em guerra civil, praticamente guerra civil, os Estados Unidos já está, pass está passando por um processo de estratificação, ou seja, aquela aquela mobilidade social que marcava o American Way of Life, está acabando. O American Dream, né? né? Ou seja, e 48%, 68% da população americana, se uma pesquisa, eu esses dias, Acho que estão vivendo num país menos democrático, mas pra, para os brasileiros. Que só vão em Miami ou Nova York, não sei o quê. Aquilo é o melhor mundo do mundo. É comparado com o Brasil, parece, né? Um país é, parece sim, da hora. É que, tá? Não, é que o país você tem vai para uma remainha. É o Mike, que viu aqueles prédios da hora e não, mas... um monte de coisa vendendo, um monte de um monte de gente. Você vai, caralho, Isso que é o loucura, fetiche, isso. né? É o fetiche, ah, né? É bonito, é bonito vai, ver vai... uma grande cidade. Só que é o seguinte, vida. só que é o seguinte, a, a, a, a eu, eu craco... queria que o Brasil tivesse um. É aqui na a Cracolândia, aqui na Praça Precisa Isabel, né? A Cracolândia de São Paulo. Ah. A Craânia de São Paulo é uma festinha de criança perto das Cracolândia de Los Angeles. É, eu já vou falar lá que tem... Não. Uma vez eu fui, eu fui para Los Angeles tinha muito mendigo. Não, não. Muito e, mendigo. não e muita Cracolândia, ou seja. O mendigo meio louco, assim. Sabe? É... Estados Unidos. Então, eu, você e o Coca... Mas... É um exemplo que eu dou, o mais prático que eu dou. Hum. É... Eu, você e o Coca, nós vamos... Nós vamos levar... Levantar uma grana. E vamos chegar nos Estados Unidos e comprar... tentar pedir... Vamos aqui comprar a Amazon. Ah, eles não vão deixar a gente comprar a Amazon mas alguém de lá pode comprar se não, o se o é... quiser vender não mas a questão é a Tanto seguinte que o Twitter quase foi comprado tô, pelo o Lula que Lula eu estou querendo né? dizer é o seguinte é que todas essas empresas esses grandes oligopólios mundiais elas são protegidas pelos Estados nacionais pelos Estados nacionais ah, isso é verdade são protegidas elas não se falam e, se e falam, elas nem. não e elas são e elas devem satisfações ao Estado ou seja, assim. ou seja, o mundo real, velho, o mundo real, né, né, né, nessa piadinha de Kim Kataguiri falar em liberal, falar em Von Mises, não sei o que, isso aí é mundo real. Mas é que tem, tem os dois estilos de, de empresa, né? Tem uma empresa que é importante para o Estado, tipo a SpaceX, que é de nave espacial, caralho. O Estado tem um interesse nesse avanço tecnológico, por isso que ele financiou o Elon Musk, deu bilhões e bilhões claro. de dólares para ele. Então... Eu acho da hora, eu acho que o Estado tem um papel sobre avanço de tecnologia e certas coisas. Mas não significa que o Estado precisa estar em todas as áreas da economia? Não, não precisa. É, precisa então estar, eu... é só em algumas estratégicas, na minha visão. Não, não mas, mas eu, não, não, eu não prego nada além disso, eu particularmente. Eu prego a verdade histórica, assim, né? que eu prego. Coisa de, o, que, o, que, o que eu defendo <risos> é a verdade historicamente comprovada, não os meus desejos. Porque o que as pessoas vendem é desejo. Sim, sim. Né? Então quando eu vejo Renata é é, Barreto, é, é, é, é Kim Kataguiri, Kataguiri é, Rodrigo Constantino, ou seja, a, além de vender, de vender um mundo que não existe, o que eles estão colocando não é historicamente comprovado. Por quê? Porque país, país do mundo, nenhum no mundo se tornou rico com a, abrindo sua economia, com abertura comercial irrestrita, com abertura de importação discriminada, com altas taxas de juros. É, você tem que proteger a sua indústria. Não, você não exatamente. pode abrir é. as fronteiras e falar tá, tudo bem, vamos matar a indústria para sempre aqui no Brasil. Ou seja, mas é, ele, mas é isso que eles defendem. Aí quando, aí, quando, aí, quando, aí, quando, aí, quando aperta o calo, para onde que eles vão? Estados Unidos, claro, né? Então está aí, tá, tá aí na internet, olha, tirem dinheiro do Brasil. Tirem dinheiro do Brasil. Agora, agora o Lula vai ganhar a eleição. Tirem dinheiro do Brasil. Ou seja, eles vendem essas mentiras para o povo brasileiro, elas vendem essas mentiras nas redes sociais, né? E só, que, só que eles têm uma válvula de escape, né? Estados Unidos. Uh -huh. tem, tem, tem uma casinha em Miami, tem, uma casa, tem essa válvula ah, de sim, escape. Sim, sim, sim. Então é fácil que a O Rodrigo Constantino mora onde, por exemplo? É nos Estados Unidos. Ou seja, para ele é fácil vender o que ele vende. Sim, né? ele, ele não depende do Brasil. Hoje. É. Bom, depende para pagar dinheiro, né? Porque Sabe? ele é famoso aqui não lá, né? Ou seja, então, eu, então é, isso que, é isso que a gente tem que combater. Sim, é que tem um muito uh, preconceito com a galera comunista que... Eles, as pessoas têm a impressão de que dentro do comunismo toda a iniciativa privada vai ser jogada para o lado, vai ser escanteada e vai ser ignorada e impedida de acontecer, e tudo o Estado vai fazer. Assim, o, o Estado vai matar a iniciativa privada e vai dominar todo o setor de produção. Meio que é isso que a galera acredita Não, do comunismo. Eu acho eu, eu vou falar eu vou falar, do, vou falar do, do comunismo, pessoal, antes de mais nada aqui, ó. Esse aqui é o meu livro que eu vou dar de presente para o Monarque. Da hora. É, China, social do século XXI. Ele foi lançado pela editora Boitempo. tu né? faço aqui a propaganda dele. E antes de falar que comunista não, não pode vender não pode vender porque é coisa de capitalista, eu falo para vocês que o mercado é uma categoria histórica que existe antes do capitalismo e vai continuar depois do capitalismo. Então, China, socialismo, socialismo do século XXI. Eu, Alberto Gabriele, Boitempo Editorial. É muito fácil de encontrar na internet para comprar. E lá vocês ouviram todas as minhas ideias sobre socialismo, comunismo, China... Esse tipo de coisa, né? Mas vamos não. lá. É, vamos... É, quer falar alguma coisa? Não, eu só, eu só... Não, eu perguntei uma última coisa lá, de tipo... Ah, da, da iniciativa da, privada. É, do, do, do, do preconceito que as pessoas têm com o com um pensamento comunista, tá? que é um pensamento que normalmente as pessoas acreditam que vai só destruir toda a iniciativa não. privada e deixar tudo estatal. Isso aqui, pode Não, eu vou, eu só, eu vou, eu vou encerrar o um assunto anterior para começar isso. Ah, tá. Essa coisa, por exemplo, que esse pessoal prega, ah. chega a um nível de pilantragem, meu né Isso né? Esse, esse, esse, é... O nível que esse pessoal... que, que não, mas para mim é acreditar e, e é um pouco de pilantragem também. Isso aí não... Mas é que pilantragem seria se eles não acreditassem naquilo, mas estão vendendo o mesmo assim, é né? o seguinte, é... tem gente milionária, milionária, milionária, vendendo o curso para falar, falar, falar esse tipo de coisa, ou seja... Você... Ah, o negócio de curso que me irrita é... Não, eu Fique também... rico! É, eu vou ensinar, a você não, ficar eu, rico. Eu, você eu, vê como eu, ele ficou rico. Ensinando não, eu tenho... Eu, eu vendo o curso, eu tenho, eu tenho um EAD online sobre a China, que um é um curso milagre da China, que vai ser a matrícula na segunda-feira, inclusive. Sim, sim. Só que, meu amigo, eu, tô, eu, tô, eu faço... É um trabalho que eu faço, que sou eu, eu, eu já estudo China há 26 anos, e um, e um professor que é o Paulo Gala, que é um economista, que, tem um, que é um dos maiores economistas do mundo, na, no, reconhecido academicamente. Não, é que seu curso não é sobre ganhar dinheiro, entendeu? o é, é, minha crítica é, tem muita gente que fala assim, ó, fique rico, eu sei como ficar rico, hein? Eu fiquei rico e vou te ensinar a ficar rico. Aí você vai ver como que ele ficou rico, vendendo e ensinando os outros não, a Não, é a geração alava de carvalho, <risos> ou seja, é pilantragem com... É uma mistura de, de, de, de esoterismo com pilantragem, ou seja, é, é isso que eles, que eles, que eles, que eles fazem. É quando, agora, quando o barco começa a virar agora vão tudo, ó, tire dinheiro do Brasil. Tudo patriota, Brasil acima de tudo, Bolsonaro, tire dinheiro do Brasil, sabe? Então, esses pilantras que estão na, nas redes sociais, que são influências, não sei o quê, tem que ser denunciados, pessoal. São pilantras, são, são picaretas. É, denunciado, não, denunciado, tipo, falar que eles estão falando merda. Não, é, é, é, é desnudá-los enquanto... enquanto, enquanto bater os argumentos enquanto, deles, Não, né? não, Se é, é, é, é, é desnudá-los enquanto, enquanto, enquanto falsos pensadores que eles são. Esse que é o a questão. Eu não tenho nenhum problema, o certamente se, eu, se, a gente for, se a gente fosse usar a nossa não inteligência emocional, a gente ia ficar discordando aqui o tempo inteiro e você. Só que nós somos duas pessoas inteligentes, cara, vamos encontrar o meio termo entre nós dois aqui Sim. e nós vamos tentar concordar aqui a noite inteira, aqui e, e, e, ou concordar ou conviver pacificamente. É, o importante é ter um diálogo, né? Esse pessoal, eles não somente, eles não somente vendem mentira na internet, eles vendem mentira, eles vendem fake news, eles, eles, eles, eles, eles falam mentira sobre o capitalismo, ou seja, o que eles, o que eles falam sobre o capitalismo, eles, aliás, eles nem entendem de capitalismo, muitos deles, ficou provado inteligência limitada, as pessoas não entendem nem como funciona o capitalismo, e falam em favor do capitalismo, ou seja, tem, tem que um comunista falar para uma pessoa como funciona o capitalismo, que foi isso que foi o, aquele, o famoso programa, foi isso que aconteceu, uhum. né? e destrói reputações. Ou seja, você vê, você vê a rede social do pessoal, só destruição de, de, de, de, é, de, de reputação. Esse de cancelamento eu odeio. Destruição de reputação. E agora que o Bolsonaro vai, vai, vai, vai, vai perder a eleição, fujam do Brasil. Hum. Sabe? É, ou tem seja, muita gente que tem medo do Lula ganhar, né? Ou seja, é. É picareta disso. Isso, isso, isso, isso, isso é, é, é, é pilantragem, é picaretagem, é um pouco, acreditar um pouco nisso, não sei o quê. Enfim, socialismo é, e propriedade privada. É. Eu tenho uma visão sobre isso que é uma visão que, que uma, é uma visão que, que, que é muito próxima dos clássicos do marxismo, inclusive, porque as pessoas que não falam em socialismo acham, acham o seguinte, ó, é, ter um manual de, de, de como fazer, então vamos chegar e vamos construir aquele negócio, tal, bonitinho, né? Tanto até um exemplo, né? O grau de picaretagem é tão grande desse pessoal que no curso de capitalismo-socialismo e socialismo, a figura fala fala que <risos> que o capitalismo, que o socialismo é a fa... que o socialismo utópico... A diferença do socialismo utópico para o científico é que o utópico ou o científico era a favor da intervenção do Estado da economia. O, estado... o Marx nunca, nunca, nunca falou sobre isso, de intervenção do Estado da economia. Ele nunca foi esse objeto de estudo do Marx. Ou seja, as pessoas nunca leram Marx, falam de capitalismo e socialismo. Sabe? Eu, é, gente... eu, eu, eu confesso que eu não... Não, eu não... mas você não, você não se propôs a isso. Sim, sim. Eu não sabe? Sou, eu não, as pessoas, considero intelectual. As pessoas estão se propondo a isso. <risos> sim, sim, sim. Estão se propondo a isso. Sabe, um cara como o Rodrigo Constantino, por exemplo, é aquela história do Ciro Gomes. De onde você tira? Você vai cortar um bilhão aonde? Aí tem que cortar gasto tem muito servidor público, não sei o quê, isso vai cortar aonde? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com.br para não perder nada. Segue a gente lá.